Fala Guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos em busca da nossa caixinha do Spirit Box Certo Thaís? Isso mesmo Thiago, estamos indo de dia né hoje Isso, estamos indo de dia lá naquela estrada Onde apareceu aquele homem misterioso que acabou me atacando No meio daquele milharal e eu acabei perdendo a caixinha do Spirit Box Então a gente está voltando agora de dia pra poder ver se a gente encontra né Thaís? Uh -huh. Nós até tem uma outra lá que é da Thaís, mas ela é bem ruim, né Thaís? Isso. Então vamos lá ver se a gente encontra essa caixinha, senão a gente vai ter que acabar comprando outra caixinha do Spirit Box. E estamos a caminho já, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vamos ver se a gente consegue conversar com alguém dali da população, né Thaís? Uhum. Algum vizinho ali por perto, para tentar descobrir, saber mais... Sobre aquela estrada, saber se alguém sabe alguma coisa sobre aquele homem, porque no Spirit Box mesmo a gente não conseguiu nenhum resultado. Hoje é sábado, né? Hoje Esse é vídeo sábado. Provavelmente vai sair só na segunda-feira. Isso vai sair provavelmente só na segunda-feira. Então fica ligado para quem não assistiu o vídeo, saiu lá no canal Thiago Furacão. Esse vídeo tá saindo no Casal Furacão e o que a gente veio. E acabou perdendo a caixinha do Spirit Box Saiu lá no Thiago Furacão Então fica ligado, o link tá na descrição aí ó Deixa o seu like, se inscreve no canal E bora pra mais uma aventura Pessoal, já estamos aqui na estrada Mostra aí, Thaís, como que a estrada é de dia Já estamos aqui na estrada A gente conversou com alguns vizinhos aqui da região E eles nos falaram que essa estrada aqui é Crianças... Pega pra ir embora pra casa quando sai da escola né Thaís, corta é, caminho por aqui. Parece que o ônibus deixa no, no carregador lá em cima e pra eles cortar caminho pra ir pra fazenda, embora eles corta por aqui pelo meio. Isso, e há um mês atrás, mais ou menos, disse que as crianças falou que tinha um homem com uma enxada correndo atrás deles. E aí os pais veio e não encontrou ninguém. Então o pessoal disse que tem relatos que tem um homem por aqui. Que aparece um homem por aqui. Só que ninguém conseguiu encontrar ele, né Thaís? Até acharam que era brincadeira das crianças. Acharam né? que era brincadeira. Aí falei pra eles as crianças nem passam mais aqui. Falei pra eles tudo o que, que aconteceu. E aí eles falaram que então tem que tomar cuidado. Porque eles não sabem quem que é. Então vamos ver se nós achamos lá, Thaís? Vamos lá, Thiago. Galera, vamos descer aí pra estrada. Vamos ver se a gente consegue encontrar... A nossa caixinha do Spirit Box, porque faz muita falta ela, né Thaís? Faz. Ó, a estrada aqui é bem sinistra pra vocês verem, ó. Aqui de noite é, é macabro, não hein, Thaís? Não tem nada a ver, né, Tiago? Isso aqui de dia com de noite, né, velho? Nossa, mano. A gente tá bem perto da onde é, a gente encontrou, né, Thaís? Uh -huh. Onde encontrou aquele homem? Eu acho que era mais ou menos por aqui, não era? Eu acho que era naquela mata lá que tinha. Você que... falou que tinha bambu? Tinha as bambu, coisas, né? ou uma ar... era árvore, era alguma coisa assim. Então. E aqui crianças passavam aqui, né? Estavam passando. Uhum. Aí os pais até meio que proibiu eles de passar aqui por causa desse homem. Nossa, mas as crianças têm que andar bastante também, né, Tiago? Tem. De a pé. Oi? Você estão do é com o eu acho que é por ali, velho. Você acha que é aqui? Eu acho que é ali naquela mata ali, ó. Ai, cara Eu tô até meio já cismado. Então, Hã? Tô até meio cismado, velho. Aquele dia, pessoal, eu acabei caindo pra trás e torci esse dedo. Na hora eu achei que tinha quebrado, cara. Você acha que foi aqui? Eu acho que foi aqui, Thiago, ó. Acho que foi por aqui, cara. Pode parar pode, parar, pode parar. Eu acho que, eu tenho certeza, foi por aqui. Fica esperto, hein, Thaís. Pelo amor de Deus. Tô com uma aqui. Tem alguém aí? Vamos. Aqui, Thiago, ó. Será que foi aqui, aqui que você caiu, ó? Foi por aqui mesmo. Galera, ó, Será que foi aqui? Eu acho que foi. Tá deitado aqui, meu cara? Eu acho que tenho certeza que foi por aqui que você Pessoal, caiu. Pessoal, para vocês entenderem mais ou menos o que, que aconteceu, o carro eu acho que tava mais ou menos por aqui, né, Thaís? Uhum. Eu não lembro certo, mas eu acho que tava mais aqui. E eu tava fazendo o Spirit Box, perguntando, se comunicando com ele. E eu tava meio assim, prestando atenção na caixinha, do que eu vi, ele tava na minha frente, cara. Eu só senti uma pancada para trás e caí. E no que eu vi, ele tava com aquele facão, sei lá como que chama aquele negócio lá, foice, para cima de mim. Eu só falei, Thaís, corre pro carro. Falei, Thaís, corre. Porque é perigoso, né, Thaís? E, Tiago, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu entrei no carro foi pegar a chave e travar o carro. Sim. Eu quis apagar tudo e travar o carro, porque para não chamar atenção, fiquei com medo dele vir atrás de mim, cara. E o que que aconteceu, galera? No que eu falei pra Thaís correr, eu, ele, ele veio vindo atrás de mim. Eu saí andando aqui pra esse meio, Thaís, eu, sem sentido. Você demorou pra voltar, eu Thiago. Fui eu, morrendo, fui andando medo, eu fiquei morrendo de Eu fui andando, sem sentido. Eu pensei até ir embora, sabia? Sair com a caminhonete. Só que eu falei, como que vou deixar o Thiago aqui, cara? Então, poderia ter feito eu fiquei isso, quieto, eu saía correndo. Eu fiquei quietinha dentro, eu fiquei com medo de chamar a atenção dele. Eu fiz, apaguei assim, porque eu, eu imaginei assim, ó. A caminhonete tava aqui. Eu... Eu pensei, se eu entrar dentro da caminhonete e apagar tudo, ele pode pensar que eu saí correndo. Sim. Entendi. E eu fiquei quieto dentro da caminhonete. Não, mas que nem eu te falo, quando acontecer alguma coisa assim, você pega, a primeira coisa é se proteger. Entra por dentro do carro, deixa que eu me viro, qualquer coisa eu saio correndo. Não sei. Mas embora não tenha coragem, Thiago, de deixar deixar, cara. Você sempre. A primeira coisa é a sua segurança. Não, não importa o que está acontecendo comigo. Eu sei que eu entrei pro mato correndo, Thaís, e com a lanterna. No, no meio disso aqui, vem rasgando todas as coisas. que você não conseguia ver. Porque Sim. mesmo com a lanterna é escuro. Uhum. Porque os matos vai tá coisando. E eu fui dando a volta, aí na minha cabeça eu falei, eu vou tentar fazer um balão assim, ó. Aí eu olhava pra trás, não vi mais ele. Só que eu tava desesperado. E eu não sei que eu saí, eu saí perto do, já do carro. Saí bem perto do carro. Tiago, e eu falo pra você, não sei, cara, mas não tá meio sinistro aqui daqui. Não tá sei sinistro. se é porque que, que a gente passou aqui. Então. Galera, foi mais ou menos isso que aconteceu. Na hora que eu caí, esse dedo meu aqui, eu acho que caiu para trás assim, ó, machucando. E agora ficou esse mistério. Quem é esse cara, Thaís? Não sei, tia. Porque disse que correu atrás de criança também. Uhum. E foi de dia isso aí aconteceu. Então nós... Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, Thaís, tudo. Ver se não tem ninguém. E a gente... eu já vou andar por ali. Deve estar por ali, cara. Uhum. Não, sei. Ah, não sei. Que também e... tá meio amassado. Pegou, né? aqui também tá amassado, tá vendo? Sim. Tem alguém aí? Ei, vem aqui, vem aqui. Olha um o buraco que tem ali, ó. Uhum. Agora ficou mistério. Sabe o que ficou meio confuso para mim, sei? Hum. Ele apareceu de dia. Se ele é, será que é uma pessoa mesmo? Então. Será que é um espírito? Mas será que é a mesma pessoa que correu atrás das crianças? Então. Porque falou no, falou no Spirit Box com a gente. Falou. Esse que tá, tá me Mas pode ser outra alma também, outra Thiago? Alma. Não sei, cara. Vai ver se esse cara é perturbado, é um diabólico, alguma coisa. Uhum. E tem algum espírito maligno que anda com ele. Sim. Entendeu? Ele pode ser uma pessoa. Pode. Eu não tenho. Não tenho certeza. Olha, talvez poderia se esconder ali, cara. Pode mas ser. só louco pra entrar no meio de uma buzal. E ele é louco, é. né? Pra dar uma hora daquela aqui. Vamos ver se a gente acha. Ó, aqui também tá tudo meio deitado, Thaís. Então, mas é, pode ser que você saiu correndo também, fazendo isso. Ah, oi, ele atrás é de você. Tá vendo? Sim. E agora eu não sei se você caiu aqui ou se você caiu lá. Então. Não lembro. Vou dar uma olhada aqui. Tiago, fazer assim. Vai você com a câmera e fica e procura, eu vou ficar aqui nesse lado para ver se ele não aparece. Qualquer coisa tá. eu te grito, tá? Não vai muito longe, cara. Beleza. Se não achar, se não achar deixa aí, solta depois a gente compra outra. Tá. Tá bom. beleza vou ficar esperto aqui, cara. Bom galera, vamos ver se a gente encontra aqui a caixa, a caixinha de split box. Vamos entrar aqui nessa parte aqui, então. Eu vou tentar fazer mais ou menos o caminho. Será que foi aí? Você caiu mesmo? Carol, só que se você reparar, Thais, ó, tá deitada essa parte aqui. E tem parte deitada aqui também, ó. Uhum. Galera, ó, eu não sei se eu caí por aqui. Tá vendo, Carol? Tá tudo meio deitado. Dura é achar, cara. Ela é preta, né? É. Ó, eu acho que eu devo ter feito mais ou menos esse caminho. É. Tá aí, está de boa, mas eu não. Eu acho que pra cá não vai ter caído. Surável. Sabe por quê? Foi, foi na hora que eu, que eu, que eu dei o impacto. Cadê você? Aqui ó. Tá vendo aqui? Aí, dona. Porque foi na hora que eu dei o impacto. Tem que estar pra beirada, cara. Só que agora tá tudo deitado, não tem como saber, cara. Tá tudo deitado velho. Você passou pegou, cara? Hã? Então, será que a criança passou aqui e pegou? Você sabe por quê? Ó, ó a minha lógica. É, eu caí pra trás, e eu caí por aqui, foi na hora que eu caí, entendeu? Sim, sim. Pode ser que esteja ali também, ó. O duro é se tá embaixo aí, como que eu vou olhar tudo isso aí? Só que se passou alguém e viu, pegou, cara. Não dá, cara. Já era, Thiago. Ah, que merda, cara. Segura aqui, Thaís, que eu vou... Eu vou entrar com a mão olhando tudo isso aqui, cara. Ah, velho, não podia perder essa caixinha, cara. E ela é, ela é meio grande, cara. é o tamanho da lanterna, assim, quase. Sim. Achei. Ué? Você tá brincando? Tá brincando. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Olha ali. Cadê? Ah, velho. Tá vendo? Tô. Ó, tá cheio de barro. Sério? Tá. Ó. Olha isso. Cai... Sorte que não choveu, hein, cara. Nossa, cara. Graças a Deus. Tá tudo cheio de barro. Cara, chama a caixinha, velho. Vamos dar uma olhada até aqui, Thaís, pra ver como que é. Vamos partir logo daqui. Vamos. Eu acho que esses milho deitados aqui, ó. Foi vocês dois quando vocês estavam correndo aí primeiro. Vocês saíram, cara. Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser mesmo. É, Thaís não que... vai ter. Nada, não, cara. Vai saber se ele não tá aí olhando mais então, no meio desse milho. Vai saber. Olha, mostra o pessoal, viu o tanto de milho que tem aí. <risos> Vambora? Vamos. Galera, vamos partir daqui. Que então. sorte, velho, que nós achamos. Que sorte, cara. Galera, uma caixinha dessa daqui, cara, não é tão baratinho também, é. não. E, é, e faz parte dos do do nossos, nossos equipamentos. Equipamento, né? É a mesma coisa que perder uma lanterna, perder uma, uma câmera. Graças a Deus encontramos, cara. E ele não deve ter visto, não então, sei, cara. Ficou um mistério agora. Foi esse teatro. mistério, né, Thaís? O que você que acha? Então, não sei, cara. Não sei. Depois que o pessoal falou aí, sinistro, uhum. né? Agora não sei se a gente volta aqui outro dia para investigar. O que você acha? Perigoso? Não sei, cara. Então. Galera, eu vou pensar o que, que eu faço se eu volto aqui outro dia. Deixa nos comentários aí o que vocês que acham, né, Thaís? Aham. Uhum. E se vocês querem que a gente acaba voltando aqui, eu não sei, cara. Não sei se eu tenho coragem de voltar aqui, sei lá. Mas é isso aí, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui! Vambora, bora. bora.